Vem Noel, vem Anoel, quatro quatro quatro quatro quatro quatro quatro. Eu morri, eu morri. O chapecó, eu pegar o... peguei, mas não dá pra correr. Vale, para correr. Ali para Podendo. Meu Deus, descarregado, cara. É assim que eu matei, chapecó. Pior que agora ficou de noite, quero ver achar esse louco Ele não pegou tudo do drop, drop tá lá ainda ah, Não, eu deixei Eu tinha pegado, nossa, tinha vindo C4 Do outro lado Também, nossa, ele não pegou minha Thomas. Ainda que a volta, não tem Olha a é aqui, direita aqui. Só Ah, foi parece dá mais <SITOS> dano olha, quase que morro aqui player, no 7 é ah, na é azul e na outra porta, carai. Tá onde? Ainda no cento e sessenta. Acho. Entrou, entrou, chapicó. Entrou? entrou? Onde? Dentro entrou dentro? na casa é dentro. Do outro lado e marca a porta. Matei ah, um. Eu sei, foi, foi, foi você que morto. me tirou. Foi mal, foi mal, foi mal. Que susto, velho. Não, tu fugiu tu precisa. Ah, Tem eu tenho, eu assim. tenho, eu tenho. Eu dei a volta nele, tá? Tem ele no 70. Descendo a montanha. Tá. Ah. Tá descendo o morro? Eu tava descendo o morro lá no 70. Pedimos azul Matou? Matei, matei Nossa, jogou muito É ele de novo Dá essa semi dele pra mim Pouco de bala Desse. Ele veio é de um lugar diferente agora que hum. eu as duas vezes que eu leio. Será é que ele achou que eu tinha um caralho? É que ele não me viu antes, né? É, ele não tinha te visto. Sim. Pela dica. Vai da pedra. 350. Notou? De águia hoje que é. <risos> Eu Tava vendo longe, velho. Deu cem aqui e fazer um farm. Pega lá. Tem quatro, eu acho. Hum? Escadinha colada no muro. Tá aberto isso aqui. Sim, tem uma quatro ali no lugar ali. Hum. A base cara. ontem ela tava com porta de madeira. Já tá aí. O cara botou porta aqui. Parece que compensa pensar tipo, edade. Tem uma portinha de madeira. tem uma porta lá, né? e sei não, hein? Não foi. que tinha mexido aqui. Hein? Deu 250. messi Metal Olha, Olha, botou mesa dois aqui, hein? Não tinha mesa dois. Para tá naquela linha primeiro. Quase farm. Essa é só tecer? Tá perto, velho. Não. Morri, Chapecó. Ah, não creio. Como que morreu? Eu taquei aqui a granadinha e não consegui subir. Vou pegar as balas aqui já. Pode é o TC do cara, pra match é aquele TC que não dá pra lutear Pega em dropa, eu Preparado. É pegar blindada em cima, cara. E porta o okay. que? Blindado porta de metade. Morreu. Uh! Eu tô da base, sai chifo até pra. e viu ver o comprido. Frente. Quebrou? Nossa, mano, eu tô de sulfuro aqui em cima. Meu Deus. Tanto de sulfuro aqui no balde de trás, velho. Ô, oh, não tem metal aí derretido? Tem uma coisinha ali que não tem nada aqui em cima. Dá pra nós transferir e pra ali. Tem uma porta, tem uma porta. É a porta é simples. simples? É, simples. Onde é que era a base? É, ah tá, é. aquela de cima ali da perda mineradora, né? É Os pauzinhos aqui prontos pra nós Oi? Esse agora, é mais uma tá comida. Já não é faltar mais. Ah. Aqui, dá um kill logo fazer as De quatro slots, né, cara? Que é doido sulfuro e doido de carvão, né? Ah, tu vai raidar? Olha, ele veio demais. Tem que cobrar trinta e poucos, não tem. Ah é, tá certo. seis. O cara tava pobre nesse lado aqui, pô. Lixo, é Tem porta aí? Não. Ó, tem nove balas explosiva ali. Ah, tinha 40 scrapes. Oh, não tá tendo. Meu Deus, da. eu tô explicado o que o cara fazia, pô.